A arte da sedução, o segredo da sedução que irei revelar nesse vídeo, é um método completo e bem didático para que aprenda a seduzir e também aprenda a lidar com questões de amor. Porém, antes de iniciarmos, é conveniente que saiba sobre alguns dos pilares. Para que este jogo ocorra de maneira ideal e assim você conquiste o que deseja, é necessário que compreenda que este jogo é como um conflito, algo do qual é muito delicado e cheio de armadilhas, em que a pessoa a qual está a seduzir pode se comportar como uma fortaleza de muros altos, devendo você fazer o cerco com o mesmo cuidado em que um general teria nessa ocasião. Cada passo deve ser planejado e executado com a maior atenção aos detalhes e nuances. Mas antes de adquirir tais experiências, caso ainda não seja inscrito em nosso canal, peço para que se inscreva desde já e ative também o sininho de notificações. E sem mais demoras, vamos direto ao que interessa. Primeiro, após ter compreendido que este se trata de um conflito de resistências e até mesmo ataques, é necessário recomeçar novamente, mas agora de maneira instruída, caso já tenha tentado algo com a pessoa a qual está a seduzir. Porém agora, a abordando com uma certa distância e com um ar de indiferença, sendo que na próxima vez em que ficarem juntos e sozinhos, você deverá confiar nessa pessoa apenas como uma amiga e não como uma amante em potencial, e desse modo a despistará, a pessoa não mais terá como certo o seu interesse por ela, levando-o a pensar que talvez você só estivesse interessado em uma amizade, para só então prosseguir para o próximo passo da sedução, despertando o ciúme dela por você, Planejando os próximos passos com antecedência. Assim sendo, no seu encontro seguinte, trate de estar conversando com outras pessoas, igualmente belas e estonteantes. De forma que sempre que a pessoa a quem deseja seduzir, olhar para você, te veja acompanhado e rodeado dessas companhias exuberantes. Dessa forma ela não só se roeriria de ciúmes de você, como também passaria a te ver como alguém que as outras desejam pois veja bem, a mulher que está interessada em um homem quer ver que as outras mulheres têm o mesmo interesse, pois isso não só lhe conferirá um valor inestimavelmente imediato, como também dará ainda mais satisfação para a pessoa a qual está a seduzir de arrancá-lo das garras de outras mulheres. Então logo a pessoa quem deseja seduzir ficaria com ciúmes, e nesse momento será a hora certa de distraí-la, deixando de comparecer aonde essa pessoa esperasse vê-lo depois de repente aparecendo em lugares que nunca frequentara antes, mas do qual ela frequentasse sempre, pois desse modo ela não conseguirá prever os seus movimentos, o que a colocará em um estado de confusão mental, sendo este um pré-requisito para uma sedução bem sucedida. Nesse ponto seja paciente, pois o progresso se dará vagarosamente e com acontecimentos regulares, até o instante em que notará que a pessoa a qual está a seduzir estará rindo mais em sua companhia, ouvindo com mais atenção o que você tem a dizer e procurando conhecer mais sobre você. E a partir desse determinado momento, quando ela estiver frequentando ocasiões sociais em que saiba ser provável de você estar também no mesmo ambiente, ela passará a te procurar e acompanhar os seus passos. Logo torna-se visível que nesse instante a sedução está ocorrendo com êxito sendo agora uma questão de semanas, talvez quem saiba um mês ou dois, para que aquela mesma fortaleza de muros altos venha abaixo. Entretanto, não se apresse e haja por impulso, deixe com que as situações aconteçam de maneira natural, jogando o jogo com habilidade e não o estragando, porque quando se trata de matéria de sedução, quase sempre as pessoas percebem que estão sendo seduzidas, mas cedem porque gostam da sensação de estarem sendo levadas a passear por uma terra estranha, tornando as relações prazerosas e assim misteriosas. Por fim, tudo na sedução depende de sugestão. Não se pode anunciar suas intenções ou revelá-las diretamente com palavras. Pelo contrário, você precisa despistar, pois para que alguém se entregue à sua orientação, deve estar adequadamente confuso. Você deve embaralhar os seus sinais aparentando interesse em outra pessoa, como Isca, depois sugerir estar interessado no alvo, aí fingir diferenças repetidas vezes, pois esses não só confundem, como também excitam. Portanto, agir desse modo fará com que consiga quebrar a monotonia de uma simples demonstração de interesse, não deixando revelar suas intenções, o que torna esse jogo mais prazeroso, para que desse modo tudo se demonstre encantador, e não feio e conivente. Ademais, espero que esse conteúdo possa ser útil a você, e se gostou e ficou até aqui, eu quero te agradecer por sua atenção. Um grande abraço do Jovem Cultural, e te vejo no próximo vídeo.